gente, tudo bom? Bom dia a todo mundo Tamo começando o dia hoje aqui Logo num rolê de avião dos pânicos E eu tenho desafio pra todo mundo agora Eu tô sobrevoando por um lugar aqui Do Minecraft Utopia Se você errar o lugar que eu tô Você deixa o gostei, fechou? 3, 2, 1 e... É... Eu... Tô na minha base parado eu não tô nem na minha nem na minha base. Eu tô tô parado no nada aqui. Eu só botei um bloco de vidro e eu descobri que o, que o avião funciona assim. Aqui, ó, tô, tô aqui em cima e sem nada com, com o avião literalmente parado. Essa foi a maior fraude da da companhia aérea do Lajota Produções, né? Mano? Meu Deus do céu, Tipo o real podia estar tá voando porque só ele tá parado. tá gastando combustível, mas não. O bonito que é fica parado num bloco de vidro, né? Qual o sentido? Por que um vidro aguenta um avião? Enfim, você não acertou que eu sei. Então deixa o gostei, se inscreve que a gente tá quase chegando em um milhão de inscritos e eu quero fazer dois vídeos por dia. Então, por favor, ajuda a lá já tá Bom, logo de cara, queria falar pra vocês que eu ando reformando a minha base do Minecraft. Aliás, vocês podem ver, porque antes aqui tinha um barraquinho de terra à frente desse galinheiro e agora tem uma casona. Passando por essa passagem secreta muito pânico, a gente também tem a nossa sala japonesa aqui na nossa casa, que por sinal, tem um parasita, eu já falo com ele. Também temos uma sala ártica que tem os nossos pinguins, que por sinal, aqui na minha mochila, eu tenho vários salmões cruz. Vou colocar nesse potinho de comida, vem pra cá um pouquinho. Vem pra cá um pouquinho, pra cá também Esse aqui não tá sendo muito utilizado não, hein? Vou trocar de lugar Esse aqui, na real. Acho que aqui é o um lugar melhor Os de água tá bom, né? Até. Ó, esse daqui São nossos pinguim de Madagascar, porque não tá ligado Tem o Rico, o Kowalski, o Capitão e o Recruta Vocês que deram os nomes pra nós. Eles tinham Uma bola de brinquedo Se eu não me engano, aqui em algum lugar da nossa base Tinha ovelhas. Aqui, ó, com essas lãs que a gente pegou, a gente consegue fazer uma bola De brinquedo. Vamos ver se eles vão brincar Brinca, galera! Deixa eu chutar a bola aqui pra eles Será que eles não querem brincar? Na real, a barra De brincadeira deles já tá cheia eles Estão com sede, isso sim Eu vou trocar esse pote d'água de lugar, calma aí Vou colocar bem aqui, eu não sei porquê, mas se eu não coloquei eles Em cima do pote de comida e de água, eles não comem Ó, agora ele tá comendo aí, ó, viu? Engraçado é que a única barrinha dele sempre tá cheia de brincadeira né? Parece que eles estão prontos, né? Pronto, agora todos estão alimentados e com diversão pronta Eu vou guardar a bolinha deles Porque eles sempre estão perdendo a bolinha Daí eu, no próximo vídeo eu consigo mostrar pra vocês eles brincando É os pinguins do papai Mas bom, pra quem não tá ligado, ontem eu, mano, lá JPVP Fiz uma ponte pra minha casa Uma nova ponte, e eu pedi pra vocês comentarem Dicas de melhorias, se eu fazia moto ponte do zero, se eu deixava essa, se não mudava nada, se incrementava. Deu uma lida nos comentários e eu dei uma incrementadinha com folhas, como vocês sugeriram. Eu vou mostrar para vocês como tá. Tcharam! Coloquei mais desses desses muros, como vocês falaram, e coloquei várias folhinhas e fiz a ponte expandir, tá ligado? Então, agora a ponte faz uma parte ornamental da nossa casa. Muitos de vocês pediram para eu fazer um arco aqui assim, em forma de círculo. Porém, eu fiz o um arco para testar e ele tirou todo o destaque do jardinzinho que o Apple fez pra gente. Eu acho que não é legal não, então eu prefiro deixar assim tudo mais bonitinho. Por sinal, é, eu acho que eu vou fazer a ponte daquele lado. Cal calma aí que vai dar um pouquinho de trabalho só. Prontinho, gente. Peguei os itens pra nós fazer a ponte e ela tá pronta, obviamente, né? Mano, ficou muito doido. Ó, eu achei bem legal. Eu espalhei mais flores até nessa daqui e coloquei naquela ali e eu fiz um teste pra passar com a minha moto e funcionou perfeitamente. Eu até mostrei pro pessoal do servidor aqui e eles gostaram, mano. Então, eu acho que a única o único teste que falta pra saber se essa ponte tá realmente aprovada é passar de motoca com ela. Então, vamos aproveitar e vamos pra cidade, ó. Isso ficou show, hein? Eu fiz um arco, Aqui, ó, também pedido? Ô, ô calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ô, louco, mano. E aí, Biel, tranquilo, cara? Como que você tranquilo, tá, mano? Tranquilo, tinha. Tô bem, cara, tô bem. Queria conversar com você. Ah, vem cá no meu Pierre conversar. Agora que eu tenho um Pier, dá pra conversar nele, né? Cara, que lugar bonito, hein, Que você fez aqui, LG. Né, oh, obrigado, eu tô tentando reformar minha base. Nossa, é. Nossa, o negócio tá, tá real bonito, Tá oh, Tamo junto, obrigado. Meio que eu só tenho um banco, então pode sentar nele. Eu, eu fico aqui conversando com ah, você. Ah, tá, tá. Oh, pera, não, na real, melhor. Aqui, ó. Mano, eu fico, Ai, me, eu, eu fico meditando aqui. Pode falar, Biel. Pode falar. Entendi, entendi. Então, LG, eu percebi que você é um cara bem racional, né? Que resolve uhum. as coisas, ajuda os amigos e tudo mais. E assim, é, o que tem acontecido comigo é que eu tô um pouco arrependido das coisas que eu fiz. Mas não sei como se assim? você lembra da situação lá do banco e tal? Do cofre do banco, no caso? Sim, lembro você de tudo, lembro. Tentando abrir ele, e isso me fez, sabe, ficar um pouco chateado. E aí aconteceu um negócio aí com o Apu. Eu não vou nem falar o que foi, mas foi uma discussão que eu tive com ele, um problema, sim. sabe? E aí eu tô me sentindo mal, sabe, LG? Que eu tenho feito muitas coisas erradas, achando que eu tô certo. E no fundo eu tô ah, errado, sabe? Tá, entendo. E aí? E aí eu queria saber se eu realmente tô errado e o Apu já se resolveu, já se redimiu, ou eu que tô viajando, entendeu? Você diz o quê? Se ele sabia... se redimiu com você, comigo, com a cidade? Com, é, sei com a lá, cidade, com a parede? No geral, é com a cidade em geral, sabe? Com você também, com tudo o que tá acontecendo. Ó, oh, mano, ele veio fazer as pazes comigo. Eu acho que tudo certo, tá ligado? Tipo, ele viu que na real sempre tava com boas intenções, só que ele tava sendo precipitado. É, ele pediu desculpa por ter me trapado e a gente resolveu, sabe? Foi, foi uma conversa amigável, foi bem de boas. Tanto que esse jardinzinho que você tá, ele que fez para mim. Eu fiz as é pontes para decorar mais. Então ele fez esse, esse banco aí que você tá sentando, ele colocou. Ele fez que essa legal, árvore, essas florzinhas, e esse banco. Eu fiz a ponte. Você acha que assim, se eu for conversar com com ele e tudo mais, acho que a gente consegue se resolver, né? Ó, Bial, eu acho que as coisas funcionam assim, saca? Amigos erram, amigos brigam e amigos discutem. Porém, amigos nunca deixam de ser amigos. Então, se por exemplo, vamos supor, eu vi você é, tentando ficar com o cofre do banco e tudo mais, só que você percebeu que em todo momento eu acreditei que você podia mudar, que você podia se redimir? Sim, sim. Porque a gente é amigo, cara. Então, independente de você tivesse ainda feito tudo errado, e do para preso, você ia lá, ia pagar sua pena, a gente ia conversar, ia estar tudo certo, mano. Por causa que, como um amigo, eu tenho que sempre acreditar que, no mínimo, tu pode aprender com o que tu errou e melhorar, tá ligado? Então, você tem que fazer as pazes, na minha opinião. É verdade, Lajota eu acho que... Eu comecei também aí com um amigo meu, e assim, eu acho que o ideal mesmo agora, com esse seu conselho, é ir falar com ele e resolver essa situação. Tá? Isso aí, mal Fala com ele, se resolve, e por sinal, eu não visitei o Carlinho na cadeia, como que ele tá? Cara, então, eu também não consegui visitar ele lá, o, o LG. Assim, eu tentei falar com a Jenny, e a única coisa que ela me disse é que ele não poderia me falar informações sobre ele. Eu achei bem estranho, sabe? Mas isso hum. aqui... Seguia o ritmo, sabe? É, pra mim, ela só pergunta da Poc, mas então, então é isso, Bial, mano, tamo junto, cara. Tá bom, então, e sobre a Poc, você tem alguma notícia? Não, eu espalhei eu... os cartazes e eu vou sair atrás de mais informação agora, mas ainda não sei, sabe? Ah, então tá bom, LG, tá certo, então, cara. É, Obrigado, é não, né? mano, tchau, tchau, Bial, tchau. Tchau, tchau. Bom, chegando aqui na cidade, uh, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a seguinte, o House veio falar comigo ontem e ele falou que se tivesse alguém no lugar da Poc, eu devia investigar, porque podia ser alguém fingindo, células. eu não Entendi muito bem. Tá, vamos ver se tem alguém e. Tá. Não tem ninguém? Tá, isso é ruim e bom ao mesmo tempo. Ruim porque não é a pouco e bom porque não é ninguém se passando pela Poki. Bom, eu quero dar uma olhada na cidade, ver se alguma coisa mudou, se mais alguém sumiu, se mais alguma coisa estranha tá rolando. Porque a partir daí eu posso tomar minhas conclusões. Ué, você tá sentado no chão? Tá bem, Beto. Sua cadeira tá aqui, tá? Ué, oxe, cara estranho, né? O Jaiminho tá aqui. Ô, Jaiminho, tá Jaiminho. Tá aqui, tudo certo. Aquele cara estranho, policial estranho. O Biel tá ali também. É, me parece tudo normal. Ah, verdade, que uma coisa com o hacker. O hacker, você sabia que esse vídeo aqui é patrocinado como assim? Eu sou patrocinador. É, aqui na descrição tem um, uma parte chamada canal Irmandade, é, é um canal meu junto com a Pui com o Telete, é um canal da Irmandade e a gente joga muito Minecraft Pânico lá. Eu, eu não vou nem explicar do que é, porque sério, não tem como não gostar. Eu, eu amo e eu, eu assisto os próprios vídeos de lá. Você tem ideia? E olha que eu sei o que acontece no vídeo, que eu já participei dele, então confia que é bom. Ô, Jenny, tudo bom? Alguma novidade da Poki? Não, tá. Ela nem falou, ela só olhou para baixo eu acho triste, mano. Putz, que situação, né? Eu tenho que dar o um jeito de deixar a aqui. Bom, uma coisa é fato: o House falou que eu tinha que falar com ele hoje, que parece que ele tinha alguma coisa para me mostrar importante. Deixa eu só pegar minha moto que eu deixei lá no começo da cidade e vamos até a casa dele lá atrás falar com ele. Beleza? Estamos chegando na base do House. Eu vou, vou assassinar aqui, eu nunca assinei aqui, né? Eita, pega. Hoje tá movimentado aqui, hein? Fala, ah, Queria falar com você, cara. Diga aí, diga aí. Gostou da modificação da minha buzina? Ah, é? Tem como modificar a buzina? aqui da hora, cara. Sabia que brin... é a buzina padrão, na real. House, eu tenho três coisas pra pra você. A primeira coisa que tem pra falar é que é o seguinte. Ainda hoje eu te trago sua foto, tá bom? Eu falei que ia demorar mais um dia e ainda tá passando esse dia, tá bom? Daqui, daqui a pouquinho eu entrego, tá? Ah, tá. Beleza, tá tranquilo. Como eu falei pra você, eu só precisa de alguma... Alguma coisa que não seja... Você está louco, que eu não aguento mais ouvir isso. Não, tá, tá tranquilo. É, a outra coisa é... Você tem alguma novidade sobre a Poki? Ixi, cara, putz, não vi nada, cara. Coitado, eu tô com muita dó dela, velho. Eu tô boazinha, LG. E a última coisa... Então, já que você não tem novidades, é. Tu falou era... que queria me mostrar alguma coisa, eu tava ocupado ontem. O que que era? Chega aí, chega aí, tá ficando de noite, é bom a gente entrar, cara. Tá, uh. deixa eu encostar a porta aqui. Tá, dá licença aqui, né? Olha, olha o que, que eu fiz para me conseguir voltar, para me conseguir acordar dos meus pesadelos. Ué, o que isso aqui? Cara, esse aqui é um sistema de alerta que eu posso ativar por dentro do meu sonho. Tá, então peraí. Basicamente, você tá dormindo. E se você tem aqueles pesadelos que tu falando que você tá tendo, você consegue acionar esse alarme e te acordar? Uhum, exatamente isso Porque é o seguinte Tudo que eu... Ó, eu vou falar pra você Mesmo que você não acredite Mas eu preciso tá. falar Tudo que eu construo Aqui na minha fábrica Aparece no meu sonho Tá, interessante Então, Entendeu? digamos que se eu... Sei lá Não tenho nenhum bloco mas Digamos que eu colocar um bloco aqui Esse bloco vai aparecer no seu sonho? Sim, exatamente isso Por isso que eu fiz esse sistema Através... Eu, no meu sonho Eu consigo me acordar Basicamente ah. isso Maneiro. Quer ver? Ó. ó, eu vou mostrar pra você. No meu sonho, basicamente, esse botão aqui, ó. Ah, aparece lá. coisa. Ah, é, eu Sim. ia perguntar o porquê tinha uma janela na sua cama. Porque eu ia me sentir ah. super mal dormindo com uma vista um, pro matagal. Cara, quando eu tô no meu sonho, eu vou na janela. Porque assim, quando eu tô no meu sonho, eu vejo construções do nosso mundo lá. Se eu entrar pela porta, eu não vejo nada. Não tem nada. Mas se eu for na janela da construção, eu consigo ver a vocês aqui, no nosso mundo, entendeu? É como se fosse um portal entendi, onde... entendi, eu acho. É meio confuso, cara, mas é que eu não tenho como most mostrar isso, mas se eu tivesse no meu sonho e viesse aqui nessa janela, eu ia me ver literalmente dormindo. Entendi. Maneiro, então, um pouco se você não esse problema, né? É janela, tipo, pode para você. Poxa, maneiro, né, cara? Cara, você tá muito legal, velho. Você não tá falando que eu sou doido nem nada, você ah, tá mano, realmente acreditando? Eu, eu, eu, eu ó, eu, eu ainda não tenho minhas conclusões sobre isso, mas eu deixei bem claro, mano, se você confiou em mim pra contar. Eu acho loucura ou não, não vou ir na sua cara, mano. Eu vou te escutar e eu vou tentar entender. Você é meu amigo, eu tô aqui pra te ajudar, cara. Caramba, velho. Que legal, cara. Eu, eu tô muito feliz que eu posso contar com alguém aqui, cara, porque ninguém acredita em mim. Eu sei que é difícil acreditar oh, que é uma coisa muito oh, louca, house. né? Mas oh, fala você tirou uma foto daquele daquela suposta, daquele bicho, aquela criatura estranha lá. Sim, cara, não é montagem. Então faz o seguinte eu, se você estiver no sonho. Antes de você apertar o botão pra te acordar, tira uma foto de você dormindo ver o que acontece. Tá. Ou melhor, coloca uma câmera aqui, além de você tirar uma foto de você dormindo, coloca uma câmera aqui pra gravar a janela. Daí você consegue ver você tirando a volta de você mesmo. Viu o que acontece? É estranho, mas... Por que não? Cara, que ideia boa. Isso ia provar todas... Ia cair por terra todas as teorias que, que eu tô vendo coisa, que eu tô imaginando ah, coisa. Não, não, Caramba! Não, é de, de provar pra você entender o que tá acontecendo, né? Porque Também. O, o, o problema aqui não é você provar pros outros. É você entender o que tá acontecendo com você e só resolver esse problema, né, cara? Caramba, gostei da ideia, velho. Então, é, só tem um problema. É... Eu eu quando o cordo lá no meu sonho, eu não consigo levar nenhum item, sabe? Então como é... você fotografou o bicho? Então eu tive que colocar a câmera no item frame porque Bom, deixa a construção uma câmera a parada, parada aqui né? virada para lá então. Bom, tá, ó, ó, ó, eu vou, fazer, eu vou colocar a câmera de vigilância aqui e vou tentar fotografar quando eu for tiver lá no outro mundo. Eu vou tentar fotografar de fora para dentro. Boa ideia, gostei. É, mas, Boa. boa. Bom, de qualquer forma, House, você pode vir a porta pra mim aqui, que eu tenho que resolver mais umas coisas ainda. Eu queria pesquisar sobre aquela foto que você me deu e também tem que procurar pouco, né? Cara, não fica andando por, por aí de noite, não, cara. Tá muito perigoso. Por sinal, não precisa hum. dormir essa noite, não. Deixa que eu durmo tarde, tá, já que você tá com pra dormir. Bom, até amanhã, House. tchau. Tá. Bom, de qualquer forma, que situação, né? Olha, eu acho que agora é uma hora boa pra gente falar com o Duque que ele tá aqui em casa e vamos mostrar a foto pra ele, né? Então, uh, oi Duque, tudo bom? Ontem eu tive que sair, foram as visitas que você teve, tive que que é atrás das informações sobre a foto. Uh, pera, como tu já sabe da foto? As visitas eu até entendo porque saber do futuro. Mas como você sabia até da foto? Eu vejo um dia do futuro, esqueceu? Tá. E você me deixou num baú dessa sala. Acho que contra fatos, não há argumentos, né? O que você descobriu sobre o que tem nessa foto? O, o que é isso? Me dá alguma luz. O que, que é isso? O mal. Mal? Como assim o mal? Como assim? Explica alguma coisa melhor. Aliás, para alegrar o seu dia, o House vai ter uma grande alegria amanhã. Ah, é, isso é bom. O House parece ser preocupado e tudo mais. Falando de uma dimensão e um montão de coisa. Tá, aí. o que tá nessa foto aqui? Isso é verdade? É falso? O House tá delirando? O que que é? Sim, isso é verdade. Tá bom. E sobre a Pok, você descobriu alguma coisa? Eu sei onde a Pok está, porém não é um lugar bom e nem muito seguro. Tá, se ele sabe onde a Pok está, eu acho que o melhor é eu ir pra lá, mesmo que seja uma armadilha, eu, eu acho que eu tenho que ir pra lá. acho que é a melhor escolha se fazer. Tá, Duque, me leva pra onde é pouco que tá. Eu quero salvar ela. Se é o que você quer, tudo bem. Se prepare e te levarei em uma hora. Tá bom, tudo bem. Só deixa eu guardar essa foto aqui e eu vou ir falar com a Poo. Eu só não falei com ele ainda sobre a Poo, então vai que ele tem alguma pista. Nossa, faz tempo que eu não faço isso, né? Então como que funciona mesmo? É idoso, é, ainda funciona igual nos velhos tempos, né? E aí, mano, como que você tá? Tranquilo? é Bom que você veio aqui, me ajuda. O que, que você quer? Pega o trigo e transforma ah. em lixo. Não dá, Hã? não dá, não dá. Diz Por aí, quê? que? O ah. que é que você precisa? Chegou tá. no meio do trabalho, fi. Então, Apô, você parece no momento feliz aí, mas... Eu não te trouxe notícias boas, não, cara. Ué. Bom, me dá licença que vão me apoderar da parede da sua casa, pô, pra te mostrar a notícia, tá bom? Mano, eu tinha visto isso. Tá espalhado pela cidade inteira. Sim, fui eu que espalhei a Apô que sumiu, a Apô que sumiu? Mas tipo, como assim? Sumiu? Foi embora? De repente ela fechou a loja e foi embora. A loja tá aberta ainda. Eu conversei então, com o gerente do verdade. banco. Na realidade, o gerente... O gerente do banco me chamou para investigar. Mano, como assim, velho? Tá, mas pois e é. aí? Você descobriu alguma coisa já? Então, eu tenho uma pista. Só que o único problema é que essa pista é uma pista duvidosa e a pessoa que me deu essa pista vai me levar para um local que pode estar tá a pouco lá. E a coisa que ela falou foi o seguinte. Arruma suas coisas que você vai sumir por um tempo. Foi mais ou menos isso que ela disse. Então, como eu nunca tinha falado com você ainda sobre a pouco, eu decidi vir falar com você e perguntar se tinha alguma pista, né? Para não ter que me arriscar. Não, mano. Eu tava preso até onde um dia atrás. A cidade tá de cabeça pra baixo, mano. É, então acho que não tem muito o que fazer, né? Me, fa me faz um favor, tá bom? Só você vai saber disso. Ah. Se eu sumir, avisa o gerente do banco e o house. E definitivamente, tá se eu sumir, eu não vou Sumir por quanto bem. tempo? Defina quanto tempo. Se eu não voltar amanhã. Se eu não voltar amanhã, eu não tô bem. Tem que ir atrás tá de mim, tá bom? Tá bom, tá bom. Me, me salva um... me sarva. Oi. Leva um capacho pra você. Levarei um capacho comigo. Ok. Te tira uma foto Ui. minha. Vai, vai, vai que não tem alguma coisa ruim. Eu quero ter uma foto boa pro cartaz. Uma foto vai. boa? Tá, calma aí, tira, vai lá. Tira, tira no estilo. Se, tem... se você eu vou fazer um cartaz desse de, de, de, de busca de você aqui. Boa, boa, boa. Vamos lá. Ó, vê ver se ficou boa. Deixa eu ver aqui. Ah, ficou pânico. Tá, pânico. Derrube minha câmera aí, na moral. É, pega aí. Tá, ô, oh, faz Olha, seguinte. Olha, uns pãozinhos aí, ó. Eu, eu, eu, sendo bem honesto, eu tô muito confiante que vai dar tudo certo, mas caso não dê, já que você tem a foto, coloca a recompensa, sei lá, tipo, coloca 50 mil. Por causa que essa de mil, ninguém se interessou. Então, joga lá em cima. Enfim, eu vou tentar Ai, salvar a foto. Pagar? Mano. Não tem dinheiro, não, doido. Relaxa, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Eu te ajudo. Bom, tchau Se vier alguma coisa, Valeu, me avisa E se eu não beleza, aparecer, não me, a, me acha Tchau Valeu Eu acho que eu fiz tudo o que tinha que fazer Eu já avisei o Apu e tudo mais Então, bom Eu acho que o certo é a gente falar com o Duque pra resolver isso Mas antes, pinguins Meus filhos, papai vai dar uma volta Vou tentar salvar a Poki. Volto em breve Deixei muita comida e muita água E eu avisei o Delete pra alimentar vocês, tá bom? Bom, o Apu deu um, um capacho de presente Eu vou colocar aqui perto da cama Não sei muita utilidade dele Mas coloquei até uma mensagem chamada o. Ó, oh, isso daqui é pra vocês É um sinal de que caso aconteça alguma coisa, eu vou voltar Deixa eu guardar minhas coisas mais importantes Acho que era isso que importava, então tchau, gente Até breve Eu vou voltar, hein Então vamos falar com o Duque pra ir finalmente resgatar a Poki Duque, eu tô pronto, vamos lá Já que você está pronto, me siga e boa sorte A partir daqui é contigo Tá, bom, eu não sei onde a Poki tá Mas se você vai me mostrar um caminho, eu tenho que confiar Ué, tinha uma passagem secreta aqui o tempo todo? Foi por isso que você sumiu ontem? Bom, isso é pela Poki